O Instituto Superior de Ciências Empresariais e de Turismo eh, convidou-nos para um evento de como utilizar as novas tecnologias associadas à gestão de eventos. Eh, e por isso vamos ministrar uma aula das 3 às 4 da tarde, no dia 13 de outubro, eh, dirigida aos estudantes desta escola e outras pessoas que estejam interessados, seja presencialmente ou online em direto. Para ver mais informações clique no link disponível no vídeo.